Para a bolsa da palavra, o ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu queria derogar as boas-vindas ao meu colega e amigo João Carlinhos dos negócios Estrangeiros de Portugal, que vem acompanhado de uma importante delegação. E, como os senhores sabem, o ministro do Brasil foi embaixador da União Europeia em Brasília em 2015 e 2018, onde deixou aqui em Brasília, não sabia, se conhece profundamente o Brasil, e depois também uh, se pegou como ministro da Defesa de Portugal. Uh, hoje, na reunião dos veremos tratamos de temas concretos e de interesse mediar para as relações bilaterais uh, entre o Brasil e Portugal. Nunca uh, é demais recordar que seguimos as comemorações do Seminário da Independência e que esse momento é muito auspicioso para as relações também do Brasil e Portugal, já tão especiais, e neste ano podemos uh, discutir a próxima cineira, uso brasileira, que acontecerá depois a 25 de abril de Lisboa, com a presença do presidente Lula. Essa, essa cimeira brasileira tratará e examinará as relações bilaterais, fazendo propostas para novos passos uh, nas nossas relações eu queria agradecer muito a presença do ministro Carlinho, destacar que é a segunda visita que faz ao Brasil em 52 dias, que esteve aqui com a posse do presidente Lula e uma companhia do, do presidente Portugal, e também destacar que o presidente Lula, ao participar da Cimeira em Lisboa, estará pela primeira vez em seu mandato visitando a Europa, o país europeu. Uh, Queria, com relação à Cineira, dizer que esse tradicional encontro dos dois países, Brasil e Portugal, irmanados pela língua e pelo patrimônio histórico, tem muito contribuído para as relações entre os nossos países. É um, é um mecanismo tenso e intenso, mas que funciona muito bem e que produz sempre muitos resultados por várias comissões da Comissão Permanente Bilateral que examina todos os aspectos diferentes dessa relação. Uh, nós temos a oportunidade de avaliar o estado das relações bilaterais no campo comercial e comercial, empresarial. É gostaria apenas de registrar o fluxo de o fluxo do comércio do Brasil e do Portugal. No ano passado, Cresceu em 50% e que também os investimentos públicos são muito importantes. O Brasil, tem, o Brasil é um dos grandes investidores, o décimo primeiro investidor, e tem cerca de 11 bilhões de dólares investidos em diferentes áreas, em do Brasil. E o Brasil tem praticamente a metade desse valor em investimentos uh, em Portugal. Esses. Essa parceria é muito importante no setor de aeronáutica, em se destaque a conta de cinco unidades do Gardeiro Militar C-290, com a aplicação da Embraer, e a Associação do Portugal. São os parceiros da Embraer, com aqui, e o Pultual, em Portugal, está localizado localizada nos braços da Embraer, que produz partes e peças importantes e participam de projetos de conversamos também sobre a possibilidade de colocação dos nossos mercados na Força Aérea de pesa. e também nos referimos à transição, às possibilidades da transição energética e da oportunidade de manifestar a satisfação do governo brasileiro com os investimentos da EDP e da GAUT no setor de energia renovável no Brasil especial por felicitar a IPP renovados por um recente anúncio relativo à produção da primeira molécula de hidrogênio verde em sua unidade de p ceará uh, ainda sinalei a percepção de que Portugal constitui uma plataforma natural para a internacionalização de empresas brasileiras na área de tecnologia e inovação uh, creio que também seria importante destacar que discutimos sobre outros eventos regionais, como a Conferência Ibero-Americana, como a CPMB, e como com a CELAC e o diálogo da CELAC com a União Europeia, que se realizará no BEP, ainda neste final do primeiro semestre desse ano. Gostaria de dizer que é um prazer renovado receber a visita do Ministro do Exterior de Portugal, que é tão conhecido e que conhece tão bem o Brasil. Tenho certeza que continuaremos a trabalhar muito mês e que vamos, em muito, contribuir para que os dois países se associem cada vez mais em fundo e contribuam para a melhoria das nossas relações bilaterais. Eu passaria de uma palavra agora. É muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, o caro Codéca de Domingos. Mário Vieira, quero começar por dizer que é uma grande satisfação regressar a Brasília, esta maravilhosa cidade, tal como já tinha sido uma alegria muito grande acompanhar eh, o Presidente da República na inauguração do Presidente Lula em, no, no 1 de Janeiro, eh, há pouco mais de seis semanas. Eh, já não vim a Brasília há quatro anos, é a segunda vez que eu venho em 52 dias, conto manter este ritmo de intensidade devido à importância que nós, em Portugal, atribuímos ao relacionamento que temos com o Brasil. Efetivamente, sentimos muito honrados por poder acolher o Presidente Lula em abril para uma visita de Estado e também para a Cimeira Portugal-Brasil, ou Brasil-Portugal, que não se realizava desde 2016. Eh, temos de recuperar o tempo perdido e temos de honrar a nossa história. A referência foi feita à celebração do bicentenário das nossas relações diplomáticas, que coincide com a Bicentenário do Brasil, eh, que celebrado o ano passado, temos de honrar a nossa história projetando para o futuro. E o que nós queremos da Cimeira e da visita de Estado do Presidente Lula é precisamente eh, apostar naquilo que nós podemos fazer juntos no futuro. E há muito, começando, por um lado, por eh, tomar eh, o melhor cuidado possível das nossas comunidades, a dimensão humana vem sempre em primeiro lugar, da comunidade brasileira em Portugal, que é muito, muito importante, a comunidade eh, portuguesa no Brasil, que também valorizamos muito. Queremos olhar para a temática das energias renováveis, também eh, algo fundamental para todos os países do mundo, e o Brasil tem um enorme potencial. Nós também já temos, um, um, temos avanços muito grandes na área das energias renováveis. Queremos olhar para temáticas eh, da área da saúde. O saúde está transformando à medida que as nossas populações enfrentam novos desafios. Queremos promover os negócios num conjunto de áreas diferenciadas, que também é extremamente importante para o relacionamento entre os nossos países e, eh, e tirar proveito da, partilha, da nossa partilha linguística. Partilhamos também... Vários espaços multilaterais sobre os quais tivemos a oportunidade de trocar impressões. O espaço da CPLP, de primeira importância, um espaço que une um conjunto de países irmãos. O espaço ibero-americano, terá uma, uma cúpula muito em breve. O espaço também do relacionamento birregional entre a União Europeia e a CELAC e a União Europeia e o Mercosul, que estão em negociações, esperamos eh, que possam culminar num acordo comercial num futuro próximo. Falamos também daquilo que podemos fazer juntos no Golfo da Guiné, onde a segurança marítima é um desafio importante e que afeta eh, São Tomé eh, e outros países, e nos afeta também eh, aos dois, a Portugal e ao Brasil, devido ao comércio, nosso comércio que passa por essa região como não podia deixar de ser falámos também de das principais temáticas internacionais muito em particular a guerra na Ucrânia que amanhã celebra infelizmente o seu primeiro aniversário e a situação na Venezuela e que e é muito importante para nós também ter a oportunidade de ouvir o Brasil sobre estes temas muito obrigado Neste momento, convidamos o representante da imprensa portuguesa a dirigir uma pergunta a uma das autoridades ou a ambas. Solicita-se que o jornalista que se apresente informe o veículo que representa. Boa tarde. Miguel Mancio da Agência Lusa. Eu tenho uma pergunta para o ministro João Cravinho e tenho uma para o ministro Malveira. A pergunta para o ministro João Cravinho é se... É a segunda vez em seis meses que Lula vai a Portugal. A segunda agora enquanto chefe de Estado. Vamos ter um presidente brasileiro a entregar um prémio Camões a Chico Barque, Vamos ter um presidente brasileiro a celebrar junto o 25 de Abril no Parlamento e vamos ter o um Presidente Brasileiro finalmente também um, a participar e, a, e a, na Cimeira Luso Brasileira. Um, isto é uma prova de que as relações estão de volta, passado quatro anos, turbulentos. E a pergunta para um, o Ministro Mauro Vieira é se ficou, é -se ficou satisfeito com a, com a posição do Primeiro-Ministro António Costa, de que o acordo com o Mercosul era para ser feito até o final do segundo semestre. Muito obrigado. De facto, sublinhou algumas das singularidades daquilo que é o relacionamento que o Presidente Lula tem sublinhado quanto a Portugal. Nós sentimos muito honrados por voltar a acolhê-lo, recebê-lo em novembro, já depois das eleições, mas ainda antes de assumir funções. Penso mesmo que terá sido a única visita bilateral que ele fez, a única visita a um país, esteve também na conferência da COP em Charnocheque. E portanto estamos muito honrados e sentimos que isso representa para nós uma responsabilidade especial. É uma singularidade que eh, ele eh, irá discursar no Parlamento Português, na Assembleia da República, no aniversário do, da Revolução, 25 de Abril, Revolução dos Cravos, 1974. É a primeira vez que um chefe de Estado estrangeiro, embora, como dizia o nosso embaixador, não é bem estrangeiro, que um chefe de Estado estrangeiro faz um discurso nessa data tão importante para nós, eh, e, eh, e, em relação ao, ao prémio Camões, digamos que, de algum modo, simboliza o tal tempo perdido, porque, afinal, trata-se de um prémio que já deveria ter sido atribuído há alguns anos atrás. Mas, eh, sobretudo, eh, para além da dimensão simbólica, nós queremos que seja também uma cimeira com eh, muitos elementos concretos, acordos e eh, entendimentos que projetem o nosso relacionamento para o futuro. É, portanto, com um elevado sentido de responsabilidade que estamos cá para ajudar na preparação desse, dessa visita do Presidente Lula. Bem, com relação a, ao acordo Mercosul-União Europeia, é, ofsareira a notícia que recebemos, é importante o apoio português nessa negociação. Hoje, inclusive nas nossas reuniões, discutimos os diversos aspectos do acordo e discutimos também as possibilidades de que seja em breve assinado. O ministro Travinho nos deu a visão de Portugal nessa, nessa negociação, como se encontra. De nossa parte, é importante avançar. O presidente mesmo, recentemente, disse aqui no Tamaraty que esperava concluir o acordo até meados do ano. Esperamos que possa ocorrer, tendo em vista a importância e a dimensão do, do acordo e contamos com o apoio continuado de Portugal, como foi, aliás, durante todo o período da negociação. E o ideal seria que se pudesse cumprir esses prazos, mas entendemos também se for necessário um pouco mais de tempo, dedicaremos o tempo que for necessário, tendo em vista ah, o amplo escopo do acordo e os detalhes finais que precisam ainda ser definidos. Muito obrigado. Na sequência, convidamos o representante da imprensa brasileira a dirigir uma pergunta às autoridades. Mais uma vez solicitamos que o jornalista se apresente e informa o veículo que representa olá bom dia aos senhores aqui é que é repórter da... o microfone ok tá aqui é tenho duas perguntas aos senhores a primeira delas sobre a questão da autorização de residência automática para população brasileira em Portugal, se os senhores trataram desse tema, quando isso começará a valer de fato e se o governo brasileiro pretende também fazer alguma alteração na política relativa à autorização para eh, cidadãos portugueses. E a outra questão, eh, os senhores já mencionaram que discutiram brevemente a questão da Ucrânia, amanhã a guerra completa um ano e a Organização das Nações Unidas discute nesse momento uma resolução que prevê sanções e pede o fim da guerra. No ano passado, o Brasil se é, se absteve de algumas votações nesse sentido. Gostaria de saber a posição de Portugal e a posição do Brasil neste um ano de guerra da Ucrânia. Por favor, obrigado. Muito obrigado. Mencionei em primeiro lugar a questão das nossas comunidades, da comunidade portuguesa no Brasil, da comunidade brasileira em Portugal, porque eh, não há nada mais importante do que o exercício da cidadania, e entre países irmãos, acreditamos que a cidadania deve, ser, deve poder ser exercida plenamente num país e, e no outro. Eh, temos, eh, de facto, algum, eh, alguns atrasos administrativos, no que diz respeito a autorizações de residência, o meu colega Ministro da Administração Interna eh, desenvolveu um plano que prevê que agora, durante estas próximas semanas e os próximos meses, haja uma regularização muito rápida daqueles que não estejam em, em situação completamente regular e eh, nós acreditamos que o espaço da CPLP se deve tornar passo a passo com um espaço comum de cidadania demos passo temos vindo a dar eh, coletivamente e individualmente passos muito importantes nesse sentido nós aprovamos importantes alterações à nossa lei de estrangeiros a lei que regula eh, a vinda e a permanência de estrangeiros em Portugal e a eh, eh, nesse quadro Todo um conjunto de disposições muito específicas para cidadãos da Cplp e que são muito bem-vindos em Portugal, cidadãos brasileiros e de outros países da Cplp, e portanto estamos agora numa fase de aceleração da tramitação necessária para que possam ter as suas autorizações de, de residência plenamente, plenamente completadas. No que diz respeito à questão da, da Ucrânia, e efetivamente a nossa posição tem, é bem conhecida, temos apoiado consistentemente a, a Ucrânia, consideramos que esta é uma guerra que não tinha de existir, é uma guerra que existe porque um dos lados quis, quis que, se existisse, que existisse, é, infelizmente é, aquela ideia de que quando um não quer, dois não podem brigar... Infelizmente, não se aplica. Um eh, quis e brigou e temos essa guerra que amanhã completa eh, um ano. Eh, consideramos, no entanto, que o regresso do Brasil ao primeiro palco do relacionamento internacional é algo que pode dar um contributo neste, neste âmbito, como em tantos outros, para que o mundo seja um mundo melhor, que é aquilo que nós, coletivamente, Portugal e Brasil, seguramente, desejamos. Obrigado. Bem, com relação à primeira pergunta, que diz respeito à política migratória, só para acrescentar as palavras do ministro Cravinho de que a simplificação dos vistos para os países da comunidade de língua portuguesa é o que está proposto no acordo sobre a mobilidade entre os Estados membros da CPLP e que foi então agora implementado recentemente pelo governo português e evidentemente facilitará a circulação, como mencionou o ministro Cravinho, criando um espaço de livre circulação no futuro, levando, portanto, a Cplp a um papel cada vez maior, mais importante, mais presente na comunidade dos dois países. E isso vai ter um impacto muito positivo sobre a comunidade brasileira em Portugal, já são quase 300 mil, 280 mil ou 300 mil nacionais brasileiros que vivem em Portugal, isso permitirá a permanência e regularizada em Portugal. Isso, esse, essa, esses vistos estão à parte de outro tipo de, de visto, como vistos para residência de estudantes, é, vistos é, para para que os que buscam a procura de trabalho em Portugal, com duração de 120 dias, há uma série de vistos diferentes. Esses da CPLP são específicos e que facilitará, evidentemente, o acolhimento da comunidade brasileira e também criará, do nosso lado, a necessidade de equipar cada vez melhor o sistema consular os consulados brasileiros em Portugal, para que possam atender essa comunidade brasileira. Eu queria só ainda registrar também que no âmbito da Cimeira, nós vamos, no dia 25 de abril, será feita a entrega a, do prêmio Camões a Chico Arte, Holanda, que recebeu o prêmio em 2019, mas ainda não tinha sido entregue e o presidente Lula terá o prazer e a honra de poder, no encerramento da sua viagem a Portugal, fazer a entrega deste ...deste, portanto, desse prêmio a uma personalidade tão destacada como o Chico Francisco Buarque de Holanda. Com relação à Ucrânia, sim, é verdade que hoje deve haver a votação na ONU de uma resolução... ...da qual o Brasil teve uma participação importante, uma sugestão de, de acréscimo de um parágrafo... ...muito importante, que dispõe, que conclama a cessação das hostilidades... Eu acho que é um passo importante, é a primeira resolução sobre esse tema em que há uma contribuição, que há um fato tão importante como estar as partes, a acessar as utilidades e criar, portanto, um espaço para negociação de um processo de paz. A paz não será instantânea, será um processo e não será um país só que poderá fazer isso. Depende de um grupo de países, é o que o presidente Lula tem, sido, tem sempre proposto, que um grupo de países que possam falar com os dois lados, que sejam unidades importantes, com uma atividade no cenário internacional, que possam promover, então, entendimentos que nos propiciem a paz depois de um ano de guerra. Muito obrigado. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia.